Quando olhamos as dores do back-office, encontramos problemas para controles de ativo, complicações na gestão de ponto de profissionais remotos ou em grandes armazéns, além da difícil gestão de vários fornecedores de infraestrutura, seja para o escritório ou para o warehouse. Eu sou Franco Lavatelli e esse é o terceiro vídeo da série de logística. Para suas rotinas administrativas, nós podemos te apoiar com diversas soluções. Ofertamos locação de notebooks e desktops com sistemas de sanitização e aplicação de imagem, além da gestão de ativos para melhorar o seu processo de inventário. Para o RH, além de nossas ofertas de totens nos armazéns, possuímos recursos para controle de ponto via smartphones do seu próprio time remoto. Todo o seu escritório, pode contar com um parque de impressoras e multifuncionais 100% gerenciável, com recursos de produtividade, como o Follow You, e possibilidade de embarcar soluções para captura inteligente e workflows personalizados. Uma das principais vantagens do outsourcing é manter a sua operação em funcionamento. Cuidamos de toda a manutenção com SLA agressivo em todo o território nacional,